A liberdade é a possibilidade do isolamento. És livre se podes afastar-te dos homens sem que te obrigue a procurá-los a necessidade de dinheiro ou a necessidade gregária ou o amor ou a glória ou a curiosidade que no silêncio e na solidão não podem ter alimento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Podes ter todas as grandezas do espírito, todas da alma, és um escravo nobre ou um servo inteligente, não és livre, e não está contigo a tragédia, porque a tragédia de nasceres assim não é contigo, mas do destino para si somente. Ai de ti, porém, se a opressão da vida, ela própria te força a seres escravo. Ai de ti, se tendo nascido liberto, capaz de te bastares e de te separares, a própria penúria te força a conviveres. Essa sim é a tua tragédia, e a que trazes contigo. Nascer liberto é a maior grandeza do homem o que faz o ermitão humilde superior aos reis e aos deuses, mesmo que se bastam pela força, mas não pelo desprezo dela. A morte é uma libertação, porque morrer é não precisar de outrem. O pobre escravo vê-se livre à força de seus prazeres, das suas mágoas da sua vida desejada e contínua. Vê-se livre o rei dos seus domínios, que não queria deixar. As que espalharam, amor, vence-se livres dos triunfos que adoram. Os que venceram, vence-se livres das vitórias para que a sua vida se fadou. Por isso, a morte enobrece, veste de galas desconhecidas, o pobre corpo absurdo. É que ali está um liberto, embora não quisesse ser. É que ali não está um escravo, embora ele chorando, perdesse a servidão. Como um rei cuja maior pompa é o seu nome de rei, e que pode ser risível como homem, mas como o rei é superior, assim o um morto pode ser disforme, mas é superior porque a morte o libertou. Fecho cansado as portas das minhas janelas, excluo o mundo e em um momento tenho a liberdade, amanhã... Voltarei a ser escravo, porém, agora só sem necessidade de ninguém, receoso apenas que alguma voz ou presença venha interromper-me. Tenho a minha pequena liberdade, os meus momentos de excelsis. Na cadeira onde me recosto, esqueço a vida que me oprime. Não me dói, se não ter me doído. Pessoal, acabei de citar um texto do Fernando Pessoa, se gostou deixa o like, se não gostou deixa o dislike, inscreva-se no meu canal para receber outras novidades. E basicamente é isso, valeu, muito obrigado e até já.